Olá, estamos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Rio Negro e vamos conversar com o Padre Orlando Leal. Padre, para falar dessa semana especial, a semana que antecede aí esse momento tão sublime para os cristãos. Padre, primeiramente, seja bem-vindo ao Remaformig, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, então, pelo convite aí de participar desse momento no qual nós vamos falar um pouco sobre a Semana Santa, né? A gente diz que é o grande evento salvífico da salvação de Cristo Então nós católicos, apostólicos romanos, nós fazemos este momento que se chama memória Memória desse momento que Cristo passou pela paixão, pela morte e aí a ressurreição Então nós fazemos toda uma preparação no qual aí Desde Domingo de Ramos estamos aí participando, fazendo momentos especiais com a comunidade. Esse Domingo de Ramos marca a presença de, da entrada de Jesus em Jerusalém. Então nós fizemos este momento em nossa comunidade, rezando, abençoando os ramos. Também à noite em nossa comunidade teve a encenação da paixão de Cristo através do grupo Jovens Talentos, em torno aí de umas três mil pessoas participaram deste momento e de segunda a quarta nós estamos fazendo, se chama o Tríduo Penitencial. Inicia às 6 horas da manhã até mais 7 horas, no qual aí rezamos, é, atendemos confissões e também a gente pode perceber a grande participação do povo nesse momento que é na Semana Santa, um grande momento de penitência. E agora, na quinta-feira santa, nós iniciamos com o momento do Lava Pés, instituição da Eucaristia, e a centralidade desse dia é a Eucaristia para nós. Na sexta-feira, nós temos a celebração da Paixão, um grande momento que muitos, muitos católicos participam dessa celebração da Paixão. Nós teremos dois horários. O horário correto é às 15 horas, mas como o nosso nossa paróquia, nosso bairro é muito populoso, aqui então para atender de uma forma cômoda Para as pessoas participarem Poder sentar e participar bem dessa celebração Nós colocamos dois horários Às 8 da manhã e às 15 horas da tarde Que é o momento sublime Para nós o momento da misericórdia E após a celebração nós vamos ter A nossa via sacra, a nossa procissão de rua aqui Em nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro E no sábado Fecha esse trido pascal que se chama a celebração do sábado santo, no qual essa nova luz renasce, essa luz do chão que nasce, que é o Cristo ressuscitado, essa luz que vem da vida para todo cristão. e No domingo celebramos às 8h30 da manhã a celebração aí da missa, o domingo de Páscoa, nessa grande alegria que é viver o Cristo ressuscitado. Padre, uh, principalmente para quem não é da tradição católica, é, esse período de não comer carne, né, as pessoas, ah, mas por que que não pode? Bem, é por uma questão assim de penitência que nós católicos, né? Nós católicos é penitência, então a gente não come carne por esse fator. Então, principalmente na sexta, nas sextas, né, nós praticamos este momento que é de não comer carne. E aí tem outras possibilidades, por exemplo, a igreja abre para o peixe, né? Então, a carne, ela sacia mais tempo, né? Então, quando você come uma carne, você sabe que é mais pesado, sacia. O peixe, ele já é mais leve, né? É uma forma mais fácil de digerir. Então... Dessa maneira nós celebramos a sexta-feira santa, mas pelo sentido grande da sexta-feira de não comer carne, é o sentido da penitência para todos nós católicos. Padre, uma última pergunta para o senhor, em relação a esse período também é um momento de reflexão, né? porque no Natal Jesus nasce, é a alegria, é o nascimento do Filho de Deus, mas aí chega na Páscoa, é a morte. E aí a morte que resolve o problema, que nos religa com Deus. E é um momento também de uma reflexão nossa, né? Muito bem, então, aqui a Jesus passa por esse momento, né? Que é a paixão, a morte e a ressurreição. Então significa a nova aliança através da ressurreição. A nova aliança de Cristo, de Deus com a humanidade. O Filho único de Deus se entrega na cruz, como forma de amor para a salvação de todos. Nós fazemos este momento sublime de memória, no qual nós fazemos todos esses momentos que Cristo passa, para daí um no domingo celebrar. Cristo, ao vencer a morte, nos traz a vida através da sua entrega total, pela humanidade, então hoje nós vemos a ressurreição, o Cristo vivo Então este é o grande sentido para nós Padre, eu costumo terminar as minhas entrevistas com os sacerdotes, com os reverendos é, Pedindo uma benção, uma oração especial aí para o nosso jornal, para nossa cidade E é um momento especial, que queria pedir a sua benção para mim, para minha família e para toda a nossa Rilmafrense Muito bem, então pedimos ao Deus de bondade que nesta Semana Santa Muitos cristãos vivem esse momento, principalmente nós cristãos católicos. Então invocamos a benção de Deus para que todos possam viver realmente uma Semana Santa e viver a Páscoa de uma maneira muito alegre, muito feliz, porque nós vivemos o Cristo ressuscitado. Por isso pedimos a benção de Deus, que o Senhor abençoe, guarde, ilumine, todos aqueles que estão acompanhando, assistindo o Rio Mafra Mix e também todas as famílias da nossa Rio Mafra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nós fomos ficando por aqui depois dessa benção linda do Padre Orlando e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.